Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje nós vamos fazer a fantasia da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha e vou mostrar para vocês todas as modificações a fantasia da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha olha só que bonito que fica, olha só que chique que fica, olha só vou estar tá mostrando para vocês o passo a passo dela, como fazer e como e as modificações que eu usei para fazer transformar o molde da Mulher Maravilha no molde da Chiquinha da Turma do Chaves? Caso você queira o molde da Chiquinha já pronto assim, a transformação eu vendo para você é só entrar em contato comigo, ok? Mas hoje a gente vai fazer. Eu vou estar ensinando vocês como o molde da Mulher Maravilha você pode fazer. A Chiquinha também. Você pode também fazer as princesas, tá saindo a Fiona, tem um monte de variedade de fantasia que você pode usar esse mesmo molde, ok? Vamos fazer ela então. Então, tá aqui, gente. A gente vai fazer o a fantasia. A gente vai fazer a fantasia da Chiquinha do Chaves, tá? Da Chiquinha, com o um molde da Mulher Maravilha de pé, tá? Que é essa aqui. Então, vamos lá Aqui tá a frente Vou mostrar pra vocês as modificações Ó, com o buraquinho, tudo, aonde, aonde fala que é pra fazer o um buraquinho O que eu fiz pra fazer o molde da Chiquinha? Eu cortei tudo normal E aqui, no nosso molde principal Eu dei essa dobrinha aqui Essa dobrinha aqui Eu não eu talei ela dobrada, eu talei ela duas vezes, ó, duas vezes. E esse pedacinho aqui, eu talei no verde. Eu só tinha o verde escuro, então, no verde eu talei dobrado daí, esse pedacinho aqui. Talei um pouco maior, porque como é recorte, nós vamos precisar de um na costura, não é mesmo? Então, eu talei um pouco maior do que essa dobrinha. Aqui, eu fiz um, um outro molde e talei esse aqui. Esse, esse pedaço aqui, dobrado daí. Entenderam? Aqui eu cortei, aqui eu dobrei e eu cortei aqui. Não talei dobrado, eu cortei aqui. Deu duas peças no vermelho. E essa parte aqui, eu talei dobrada essa parte aqui que deu essa aqui deu essa peça aqui ok? acho que deu para entender depois na costura eu reforço isso essa foi uma modificação que eu fiz no molde, modificação não eu usei o mesmo molde só fiz isso ali pra dar o resultado aí eu fiz dois bolsinhos amarelo dois quadrados iguais no amarelo que nós vamos colocar na saia depois para dar os bolsinhos os bolsinhos. E a golinha no amarelo também. É aquela mesma gola que eu uso para fazer a o frente único. O vestido frente única. Pode usar a mesma gola do godê, mesma gola. Duas golinhas que depois nós vamos colocar no vestido assim, ok? Então, isso que eu fiz a mais. O resto é tudo igual tudo igual. O cinto, daí, eu talhei no verde. Essa é aquela parte de baixo da frente, né? Que daí eu talei no verde, uma vez. Uma vez o cinto, uma vez a parte da frente. A bermudinha eu talei no verde. E duas vezes dobrada, ok? A saia no verde, uma vez dobrada. O forro eu talei no verde, uma vez dobrada. A mãozinha no vermelho, o bracinho no vermelho e a mãozinha no cor de pele. Quatro vezes o bracinho, quatro vezes a mãozinha. E nós vamos precisar de uma ribana. Eu vou colocar o vermelho, como o corpo é vermelho, eu vou colocar o vermelho, tá? Tá bom? Vou usar a ribana vermelha. Até porque eu também não tinha o verde, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, eu resolvi fazer no vermelho. E são essas as peças que nós vamos fazer a nossa chiquinha com um molde da mulher maravilha, cheia de pedacinho e agora com um pedacinho a mais para nós pregar, para nós fazer. Você vai precisar também de um velcro, tá, gente? De um velcro. OK? Vamos lá então. Vamos para a costura. Então, pessoal, estamos aqui na costura. Vamos fazer essa peça então. Vamos primeiro montar o corpo aqui, a parte verde, que é dobradinha, que eu falei pra vocês. Vamos pregar na parte vermelha. Estamos no mês da fantasia, esse é o nosso quinto molde, é o mês da fantasia. Estamos fazendo a fantasia da Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha, de pé. Agora, prega o outro lado. O molde da Mulher Maravilha já está disponível no grupo online. Aquele grupo que tu paga 30 reais, primeira parcela e depois 15 reais todo mês. Já está lá todos os tamanhos. Então, ficou assim. Agora vamos. Colocar o cinto.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 tecido que eu usei o vermelho é oxford o verde é um um tecido fino que a minha mãe chamava de tergal é tecido de lençol gente de fazer lençol é bem fininho e o amarelo é um, um crepe A cor pêssego da mãozinha é um coto cotinho na verdade esses foram os tecidos que eu usei para fazer esta peça ok Se você quiser participar do nosso grupo online é só você me chamar nos endereços que tem aqui embaixo, Facebook, grupo do Facebook, WhatsApp e conversar comigo, eu te explico como funciona. Você paga R$ 35 reais a primeira parcela, depois R$ 15 reais todo mês e eu disponibilizo um modelo todo mês todinho graduado para você. E mais os molde bônus. A Mulher Maravilha, esse mês, foi um dos molde bônus que foi disponibilizado lá no grupo. Então, as mãos, aí você vira as mãozinhas e ficou assim. Agora, você enche com manta acrílica. Agora, vamos pregar as mãozinhas. nos buraquinhos, vamos colocar elas no buraquinho costurar só onde tá o bracinho ali ficou assim mesma coisa com o outro assim na verdade gente antes de pregar o braço você deve você faz a gola antes e prega antes a golinha é mais fácil depois para você preespontar, para você pregar como eu esqueci eu vou ter que pregar agora mas antes de você colocar o braço você faz a gola ok então vamos lá fazer a gola então já que esquecemos a gola tem que ir. Passa a costura ao redor da gola e agora passa um três pontos. Vira e passa um três pontos. Junta a gola uma na outra. Ela vai ficar assim, tá vendo? Só que é, é ruimzinho para pregar com o braço já ali. Dá para pregar também, mas fica mais complicado. Então, vocês que não têm muita experiência, quem não tem muita habilidade, o bom é pregar a gola primeiro. Agora vamos pregar a gola na peça. Acho o meio da peça certinho e coloca a gola ali no meio da peça. Não esqueça de deixar o teu like aí para nós, gente. Agora a saia, gente. A saia também aqui eu pulei em uma etapa. Antes de você franzir a saia fazer a bainha da saia, você prega os bolsos. É o certo, você pregar os bolsos. Só que a pessoa tava tão apurada, que tão fora de si, que já fez tudo antes, ó. Limpou na, no overlock, se você não tem overlock, vai na zigue-zague. Fiz a bainha. Se você quiser colocar um filete amarelo ou vermelho aqui, também dá, viu, gente? Vai ficar lindo. É até melhor. Então, fiz a bainha. Agora, eu vou lá franzir. Só que antes de franzir, eu deveria ter pregado o bolso, tá, gente? Eu vou franzir na overlock. Já tem um vídeo explicando como franzir, tá? Aqui ela tá franzida. Agora eu vou pregar na peça Olha só, pulei a etapa do bolso todinha Mas vamos lá Aqui tá pregada a saia no cos Pregada na peça, já a saia Aí agora a gente vai colocar o dito bolso Que a gente esqueceu, né? Vamos lá fazer o dito bolso Então você dobra ele no meio Você vai cortar um quadradinho pequenininho, tá gente? Não precisa ser grande demais, não O quadrado que eu cortei ali, um, deu dois não tem o molde, daí a gente se perde Mas, ó, aí tu vai pregar aqui, ó O bolsinho Então, se eu tivesse pregado antes com a saia aberta, não daria tanto trabalho agora para mim pregar agora ele aqui com a saia já franzida e colocada na peça. Mas como eu não me atentei a isso, aí tive que fazer esse marabarismo. Aí ficou assim. Agora vamos pregar o outro lado do bolso Então aqui É a mesma coisa pregar ali Eu pulei o vídeo pra... Então ficou assim, gente Os bolsinho A gola Agora, vamos pregar essa parte de baixo. Ergue a saia pra cima. E vamos pregar aqui. Ok? Passar uma costura aqui. Aqui, não precisa passar o verlock porque vai ficar por dentro. Vamos fazer a bermuda agora. Passar a ribana em uma peça só. Se você quiser passar elástico, pode também. Vamos no overlock. Ou, se você tem zigue-zague, passa um zigue-zague aqui. Eu vou no overlock, rapidinho. Tá aqui já overlocado. Agora vamos pregar uma bermuda na outra, uma parte na outra. lado aqui aqui e aqui e aqui Lembrando que nós estamos no mês das fantasias, no mês da fantasia. Ficou assim, vamos passar o um overlock ou a zigue-zague. Aqui tá pronto. Agora vamos passar a ribana aqui nas pernas, Ok. o overlock também, né? pra dar acabamento ou a zigue-zague aqui já tá passada o overlock agora vamos fechar a entre pernas E ficou assim, passar um overlock também Ou uma zigue-zague Que tá pronto Agora vamos juntar com a peça Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês erga a saia Tem o biquinho aqui da calça, tem o biquinho aqui da, da peça Coloca a calça assim em cima da peça, pra saber o lado E biquinho com biquinho E é só pregar, ok? Ao redor ali Esse molde já está disponível no grupo online Aquele grupo que você paga 35 reais Primeira parcela e depois 15 reais mensais Esse molde foi um molde bônus para o grupo Um mimo para o grupo Então, ficou assim, meninas Ficou assim, pessoal Aí agora a gente vai juntar aqui, ó que A gente quer que ele venha até aqui no vermelho, né? olha, a gente quer que isso aqui venha até aqui em cima pra segurar bem no bichinho né? A hora, a hora que ele colocar ele poder andar, poder correr então tem que vir até aqui então a gente vai ter que pregar até ali ok? vamos virar no avesso saia pro lado joga pro lado pra não costurar saia junto e da costura ali da calça você vai até em cima Mesma coisa do outro lado, acompanha a costura da calça ou assim. Agora vamos pregar o forro, saia pra cima, bermuda pro avesso, tudo pra dentro ali, bermuda pro avesso, e aquela última parte que a gente pregou, parte de baixo, aquela última parte, não é da bermuda não é da é essa parte aqui ó esta parte aqui deixa eu pegar o um molde ó esta parte você vai colocar pra frente arrumar tudo ali e pegar o forro ali pegar o forro até aqui aqui você deixa aberto para poder virar a peça ok Com cuidado, para não costurar as mãozinhas junto, a saia também, né? Se você não participa do nosso grupo do Facebook, Animania Pet Molde. Vai, vai lá, participa com a gente. Tem um link aqui embaixo. É um grupo maravilhoso. Eu disponibilizo alguns moldes lá. Com prazo para você baixar, é lógico. Mas sempre tem molde disponibilizado lá. Nunca tá. Nunca fica sem ter um molde para baixar. Então, participe do nosso grupo. Deixa aquela parte para nós virar a peça, cuida para não costurar a saia. Estamos no mês da fantasia. Essa é a nossa quinta fantasia Então aqui agora é só virar a peça assim. Nós vamos passar um três ponto de fora a fora. Aqui por tudo e aqui nós vamos fechar esse buraco antes, OK? Já deixar acabadinho ali. Depois, a gente passa um esse ponto daqui do cinto, do começo do cinto aqui, até o outro lado, no começo do cinto. Mas, antes, vamos fechar esse buraco. para não costurar a saia junto. Fechado o buraco, vamos espontar até no outro no outro lado é aqui e ficou assim agora vamos colocar os velgos do outro lado lembrando que o velcro sempre é um do um lado do outro do outro a nossa peça da Chiquinha tá pronta da Chiquinha com o molde da mulher maravilha ficou assim Lembrando que os bolsinhos você prega antes, e as golas também, ok? O bolsinho antes de fazer a saia, e as golas antes de pôr as mãozinhas, ok? E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Lembrando que estamos no mês da fantasia. A nossa fantasia de hoje foi a Chiquinha, com o molde da Mulher Maravilha. O intuito disso é mostrar para vocês que com um molde você pode fazer vários modelitos, várias fantasias. Claro que se você quiser adquirir um molde da Chiquinha mesmo, já pronto com os recortes com os... tudo certinho, eu vendo para você, ok? Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, não deixa de deixar aquele joinha pra gente aí e compartilhar o nosso vídeo para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho, porque vem muitas fantasias por aí, ok? Assim você vai ser notificado a cada vídeo novo, cada fantasia nova, cada vídeo novo que nós fizer. Ok? Então não esqueça de ativar o sininho. E nos siga também nas redes sociais. Eu ficarei muito feliz de encontrar vocês por lá. Os links estão aqui embaixo. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. O próximo vídeo será do Capitão América. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, gente. Beijos, tchau.